Fala galera, beleza? Franz Rezende, mais um vídeo aqui na Casa dos Legistas. Hoje eu vou dar uma dica de ferramenta para vocês, pessoal. Como colocar disco de serra mármore em uma esmerilhadeira como essa aqui? Tem duas formas, a errada e a certa. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te falar a forma certa de você usar a esmerilhadeira com um disco de serra mármore. Fala pessoal! Ó, oh, seguinte, dica rápida de ferramenta, tá? Nós estamos usando aqui na casa do azulejista a esmerilhadeira com controle de velocidade, tá? Estamos usando o repolo, é, estamos usando lixa, brilho d'água para dar acabamento nas peças e também a serra copo nela. Como ela tem rotação, eu consigo controlar a velocidade. É, estamos usando a serra mármore para fazer os cortes, né? E, pessoal, tem uma outra esmerilhadeira que essa aqui é para... Para recortes, para cortar parede Para embutir é, bancada Lixo, essas coisas E pessoal, como eu, eu tenho uma forma De colocar o disco de serra mármore Nela tá? Disco de serra mármore normal tá? Esse aqui é aquele da parte solite tá? Segmentado Seguinte, essa máquina aqui pessoal Veio com o conjunto dela de, de franges tá? Ó, eu, Esse aqui é o, é o dela mesmo Então ela tem Essa aqui que tem esse encaixe, que ela encaixa aqui, certo? Travou. E essa outra aqui que dá o um aperto, beleza? Quando você vai pôr disco de, de esmerilhar, quando você vai colocar qualquer outro tipo de disco dela, que tenha o diâmetro de, de furo dela, cabe normalmente. Mas quando você vai pôr disco de serra mármore, ela não cabe, Tá? Você pode ver, ó, o diâmetro dela é maior da serra mármore é menor, então não cabe. Vou tirar ele aqui, ó. você ver, ó, não cabe, tá vendo? O diâmetro do, do furo é menor do que o diâmetro da, dela aqui, 20mm e 22mm, não cabe, tá? ó, de lado nenhum cabe. Beleza. Então como que eu coloco esse disco nela? Bom pessoal, tem duas formas de fazer, eu falei para vocês. A errada é o seguinte: o pessoal vai lá no, no torneiro ou mesmo com, com a própria serra mármore com um disco velho, o pessoal vem desgasta esse anel aqui até esse anel entrar no disco, tá? Porque que eu não recomendo desgastar o anel para encaixar o disco aqui? Porque se você desgasta o anel, pessoal, ele vai ficar mais frágil aqui. Pode correr o risco dele rachar. E aí, se ele rachar, ele começa a trepidar, esse disco, ele dobra, quebra e vem na sua cara, tá? Então, a forma errada que muita gente faz, desgasta esse, esse anel aqui, ó, desgasta ele até dar o diâmetro do disco de serra-marmo, tá? Essa é a forma errada de fazer, tá, pessoal? Eu não faria isso, tá? Beleza. Franz, qual que é a outra forma, então, para você colocar esse disco aqui? A outra forma, pessoal, é a seguinte... Você vai na assistência técnica autorizada de marcas gerais, aí, de todas as marcas, e você fala o seguinte, eu quero colocar disco de serra mármore na esmerilhadeira, eu quero a peça, a pecinha flange que dá o, o encaixe dela. Ó, essa aqui pessoal é uma, é uma flange tá? de, esmerilhadeira, de, serra, de esmerilhadeira, que ela já tem o diâmetro do disco ele encaixa perfeitamente, não fica folgado nem nada. Encaixa perfeitamente no disco. Esse aqui eu vou te falar. Esse aqui é da marca Bosch. Tá? Eu fui na, na assistência técnica da Bosch. Falei: eu quero uma frange para colocar disco de serra mármore para usar na esmerilhadeira Bosch e na Skill. Ele falou: França, leva esse aqui. E na peça original, aquela que tem esse o encaixe, você tira ele fora, coloca essa aqui no lugar, rosqueia ele. Com o anel voltado para cima. Fazer ao vivo aí para você, você. Aí você põe o um disco de serra mármore nele e tava com a outra peça. Detalhe. Detalhe importantíssimo para você colocar disco na esmerilhadeira. A rotação. Na serra mármore, pessoal, vem marcando aqui ó, o sentido de rotação do disco e da Marvel, tá? A...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 Tudo isso aí que vocês estão vendo, tem lá no Magazine Azulejista, minha loja, entra aqui embaixo. É só fazer a cotação de preços lá, comprar e sair com o abraço, fazer sua obra, beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários lá, os comentários tornam uma nova matéria. Fui!